Lutero e o luterismo, Erich Denifre. Introdução Durante anos, foi uma das minhas tarefas adicionais, além dos meus trabalhos na Universidade de Paris e da destruição das igrejas e mosteiros da França durante a Guerra dos Cem Anos, peneirar materiais originais para um estudo sobre o declínio do poder secular e clero regular no século XV. Nestas, como em todas as minhas pesquisas anteriores, não havia pensamento mais distante de minha mente do que o de Lutero e o luterismo. Meu interesse era sem viés e centrado apenas no estudo das duas tendências em evidência desde o século 14, pelo menos na França e na Alemanha uma de declínio e queda em grande parte do clero secular irregular, a outra de um movimento de renovação moral e despertar na parte restante. Mas foi especialmente ao primeiro que minha atenção foi dirigida. Assim retomei minhas pesquisas, mas apenas aquelas que, interrompidas mais tarde, haviam sido devotadas cerca de 20 anos antes da reforma da ordem dominicana no século XV. Quanto mais eu seguia o curso da tendência descendente, mais vigorosamente me movia a perguntar em que consistia seu caráter preciso e como ela se declarou pela primeira vez. A resposta, uma vez encontrados os elementos comuns a ambas as tendências, não foi difícil. Ambos os movimentos de queda e de renovação estão vinculados em nossa natureza, em nossa parte inferior e em nossa parte superior o antagonismo entre o qual São Paulo, em seu tempo, descreveu em sua epístola aos romanos. Pois, assim como nos indivíduos, essa luta se alastra em toda a humanidade. A nota característica do declínio foi o abandono de si mesmo, o encolhimento de todo esforço e a confissão real, não posso resistir. A lei era sentida como um fardo e uma barreira, acima de tudo, o mandamento não concupices, não cobiçarás, parecia impossível de cumprir e os homens agiram de acordo. Esses princípios encontraram expressão menos na teoria do que na prática. Qualquer pessoa desta tendência cedeu sem -se resistência à sua natureza corrompida, particularmente no caso do mandamento que acabamos de citar, apesar de seus votos, apesar de sua jurada fidelidade a Deus e à sua igreja. Mas isso não foi em resposta a um clamor partidário, não por desafio ao ensinamento de Cristo e da igreja, nem por razão de uma teoria, como com os irmãos do Espírito Livre, mas por fraqueza, em consequência de ocasiões não evitadas, por falta de cristianismo prático e por força do hábito que se tornou uma segunda natureza. Muitos se recuperaram, mas muitas vezes apenas para recair. Nessa tendência, autossubjugação, autocontrole, autodisciplina eram palavras quase sem sentido. No século XV, como antes dele, encontra-se aqui e ali, ora maiores ora menores associações eclesiásticas, a maior parte de muitas dioceses e não raramente seus pastores incluídos, revelando as marcas descritas. Os partidários da outra tendência correspondente à parte superior do homem são aqueles círculos do clero, seculares e regulares, que, fiéis ao seu chamado e vivendo nas seguintes de Cristo, ansiava por realizar uma reforma do regime procurado pela palavra, pelos escritos e pelo exemplo, às vezes com todas as suas pode, para verificar o declínio. E eles conseguiram aqui e lá, mas não em geral, pelo contrário, o fluxo contra que eles se propuseram seguiu seu curso impeturbável e, em muitos casos, mais se espalham ainda mais, de modo que não apenas uma vez perguntei-me, pode o mal avançar mais? Onde está o fim? Ainda assim, tive que admitir para mim mesmo que a medida do declínio, na forma em que o tinha diante dos olhos, ainda não estava preenchida. As coisas podem até se tornar pior. Somente após a rejeição de tudo, quando o Dick e a contenção foram rompidos, e a consciência, embotada ao máximo, não reconhece mais o mal como tal, mas antes o elogia como bom, então estamos no final de o desenvolvimento, então a esperança de renovação e reforma é cortada. Aliás, isso, pelo menos no século XV, ainda não era o caso. O mau sacerdote religioso ainda estava exteriormente de acordo com a autoridade eclesiástica. De um violação de princípio, não havia dúvida. Se a França em grande parte, Ainda no século XVI, se levantou contra o Papa, isso era menos para se libertar da mais alta autoridade eclesiástica do que para encontrá-la. Além disso, minha pesquisa não incomodou sobre a política dos diferentes países. Por mais que um padre ou religioso malvado desse período pudesse deixar de rezar missa, ou celebrá-la impensadamente e indignamente, ele não a descartou. Isso não entrou em sua mente, por mais culpado ele pode ter abusado da função sagrada. Se ele fez não recitar seu ofício, ele estava, no entanto, geralmente ciente de que ele estava pecando gravemente contra uma obrigação grave. Manteve uma concubina ou várias delas, em favor de quem e de seus filhos ele fez uma provisão atenciosa em seu testamento ou de outra forma, muitas vezes ele estava sobrecarregado com escrúpulos de consciência. Ele sabia que o voto que fez a Deus não era truque do diabo, antes que ultrapassá-lo era um sacrilégio. De não poucos. Lê-se que eles se recuperaram e quebraram fora de sua relação ilícita, mas mais frequentemente, deve-se admitir, a próxima ocasião os levou à sua queda novamente. Dentro de mim, escreve um desses padres infelizes ao seu irmão, que era um monge, um conflito constante assola. Muitas vezes resolvo consertar meu curso, mas quando chego em casa esposa e filhos vêm ao meu encontro, meu amor por eles afirma mais poderosamente do que o meu amor a Deus, e vencer-me mesmo torna-se impossível para mim. Melhoria, no entanto, nunca foi absolutamente excluído, pois onde há remorso de consciência, ainda há esperança. Se um homem nesta condição fosse se confessar, é claro que isso não lhe faria qualquer coisa. Bom, a menos que ele decidisse seriamente evitar a ocasião de seu pecado e romper seu vínculo pecaminoso, mas ele estava bem ciente que ele próprio era o culpado, e não atirou pedra na confissão. Ele não considerava a sua condição de servir a Deus, mas como uma vida de pecado diante de Deus e dos homens. Ele fez poucas ou nenhumas boas obras, não por princípio, ou como se fossem inúteis para a salvação, mas sim por fraqueza, hábito, descuido. O verdadeiro fundamento de sua conduta sempre foi sua natureza corrupta, a qual ele deu as rédeas. Pior do que tudo isso foi o mau exemplo, a caça de benefícios e a negligência do cuidado das almas e da instrução. No entanto, essa condição não era a plenitude da maldade, embora estivesse longe de ser edificante. Não era um Estado sem esperança. Não se acreditava que fosse assim na época, por, porque houve um clamor geral por reforma, mesmo por parte do clero caído, secular e regular, se a reforma não fosse considerada possível. As congregações religiosas recém-surgidas, bem como membros das antigas ordens e alguns bispos, desde as primeiras décadas do século XV, Realmente resgatou alguns dos que haviam caído, e até mesmo sociedade inteiras, da ruína à ruína, chamando-os de volta à ruína. Paz com Deus e com a sua consciência. Mas isso não estava interrompendo a maré do movimento. O que perdeu em um lugar, como descrito, ganhou em outro. Tal é a imagem que temos dela no final do século XV e no início do século XVI. As sátiras dos humanistas italianos e alemães sobre o degenerado clero da época fez mal em vez de bem. Eles não contribuem menos para a reforma. Em suas vidas o mais desses escritores foram eles próprios ainda mais apanhados por movimento para o declínio moral. Era diferente, em por outro lado, com vários humanistas franceses, como Guy Joveniaux, Charles Fernand, Jean Howling. Eles não se arrependeram menos do declínio e escreveram contra ele, mas, não raramente, escolheram um novo estado de vida, o estado religioso, e ali, efetuando sua própria regeneração, exerceu influência sobre seus contemporâneos dentro e fora de sua ordem. Nas duas primeiras décadas do século XVI, as coisas tinham chegado a tal mal na Alemanha que, em um livro, Onus Ecclesiae, com o nome de Bertold von Schi havia uma queixa que dizia, nossa toda inclinação corre para a vaidade, qualquer mal que venha à mente de um homem, ele ousa perpetrá-lo com a impunidade. Tota nostra inclinatiu ad evanitatum entendit, quid inventem. Veneri, hoc impune pertare O autor reclama que a Igreja é deformada em seus membros e que o clero e o povo na Alemanha são maus, e ele teme um julgamento de Deus. Isso não quer dizer, é claro, que todos são ruins. Outros observadores da época, de Riesbe e Vinfelin, encontram em algumas dioceses da Alemanha, junto com o mal, que eles revelam francamente. Não poucas exceções entre o clero e o povo, como anteriormente Gerson já havia feito no início de século XV na França. Mesmo no pior período, testemunhas oculares imparciais apontam para o bem existente. Mas o movimento de declínio foi forte, e o livro que acabamos de mencionar fala sobre isso. Seus deveres, de sua tarefa. Havia entre eles uma completa falta de ascetismo e disciplina moral. Em uma palavra o espírito interior do movimento e eles mesmos permitiram que o pior fosse temido. Lutero, em 1516, um ano e meio antes da controvérsia das indulgências, e assim, numa época em que o pensamento de apostasia da Igreja lhe era bastante estranho, escreveu sobre os padres e religiosos da Alemanha mais, deve-se admitir. Em seu pessimismo, de forma generalizada e exagerada, se a coerção fosse removida de cada um, e ficasse a sua escolha observar os jejuns, cumprir suas orações, deveres eclesiásticos e serviço divino, se tudo isso fosse deixado à sua consciência e só o amor de Deus fosse o motivo do seu fazer, creio que, dentro de um ano, todas as igrejas e altares estariam vazios, se um mandato fosse emitido que nenhum padre, exceto voluntariamente, precisa ficar sem esposa, tonsurado e vestido com trajes eclesiásticos, e que nenhum deles era obrigado às horas canônicas, Quantos, você pensa, você ainda encontraria quem escolheria a vida em que eles agora vivem? O serviço deles é forçado e eles buscam sua liberdade, quando sua carne a cobiça. Temo que hoje todos nós vamos para a perdição. Sacerdotes A partir do início da terceira década do século XVI, o movimento de declínio, pelo menos na Alemanha, começou a se dividir em dois ramos, uma ainda carregava o caráter da sociedade decadente do século XV, a outra... Muito mais forte, mais se assemelha a um esgoto ou a um atoleiro do que a um movimento, e apresenta uma fisionomia nova e peculiar. Daí em diante, encontram-se tropas de religiosos fugitivos e padres caídos a cada curva e curva. Como que em resposta a algum chiboleto, eles jogaram ao mar tudo o que até então era sagrado para os cristãos e para eles mesmos. Violaram a fidelidade que juraram a Deus e à sua igreja, abandonaram mosteiros, igrejas e altares. Eles competiam entre si para desprezar a igreja-mãe, a missa, o breviário, o confessionário, em uma palavra, todas as instituições eclesiásticas. Em sermões, canções de escárnio e sátiras, eles zombavam dos monges e padres que haviam permanecido fiéis, e os agrediam nas ruas e nas próprias igrejas. Em discursos escritos eles insultavam o Papa como anticristo, e os bispos e todos os que serviam à igreja, como patifes do diabo. Os votos que eles haviam prometido solenemente diante de Deus, eles consideram uma negação de Cristo, ardiz do diabo, opostos ao Evangelho, e, portanto, eles clamam como apóstatas aqueles religiosos que permaneceram fiéis a Deus. O concubinato de sacerdotes e religiosos não é caracterizado como concubinato por eles, mas é louvado como casamento válido diante de Deus, porque a natureza exige a coabitação do homem e da mulher. Casamento de clérigos, casamento de monges, essa era a expressão mágica que lhes permitiria continuar o concubinato, embora fosse realizado em ódio universal e especialmente popular. Casamento soa melhor do que concubinato, e, portanto, era sua preocupação que nunca envolvesse infame ou perigo, mas fosse louvável e honroso perante o mundo. Sua máxima suprema diz que o instinto da natureza é irresistível, deve ser satisfeito. Tudo isso não é apenas uma questão de prática, como no caso dos concubinários do século anterior ou dos outros grupos, mas é pregado em sermões estabelecido como doutrina. Escândalo seja mijado. Agora é a palavra. A necessidade não impõe nenhuma lei e não causa escândalo. Pelo voto de castidade, o homem nega que ele é um homem. É a exortação dada a alguém para levá-lo a violar seu voto. Anime-se e vá em frente. Mantenha Deus diante de seus olhos. Seja firme em sua fé e vire as costas para o mundo com seus solavancos, arranhões e estrondos. Não ouça nem veja como Sodoma e Gomorra fundam atrás de nós ou o que acontece com elas. Eles não são Sodoma, mas aqueles que se escandalizam com a quebra dos votos. De maneira blasfema, as próprias palavras do apóstolo são aplicadas em favor da violação do voto de castidade. Não receba a graça de Deus em vão. Pois ele diz, no tempo aceitável te ouvi, e no dia da salvação te ajudei. Eis que agora é o tempo aceitável, eis agora o dia da salvação. É apenas uma questão de vergonha de uma pequena hora, depois disso, nada mais que anos de honra. Que Cristo dê sua graça, para que estas palavras pelo seu Espírito tenham vida e força em seu coração, para estimulá-lo a quebrar seu voto. Esses são desafios e doutrinas, não de um concubinário da velha tendência, ele não foi a tais cumprimentos, apesar de suas más práticas, eles respiram o espírito dos irmãos do Espírito Livre que padres e monges tão profundamente degenerados da terceira década do século XVI fizeram seus. A consumado equivalente a uma dispensa de todos os votos e promessas a Deus. Encontra-se muitos pastores devotos, ouvimos esta companhia declarando, a quem ninguém pode culpar senão que ele é fraco e fica enganado com a mulher. No entanto, esses dois estão dispostos no fundo de seu coração de bom grado permaneciam um com o outro sempre, em verdadeira fidelidade conjugal, se pudessem fazê-lo com boa consciência, mesmo que tivessem que suportar publicamente o próprio disso. Com certeza esses dois antes o F Deus está casado. Se eles acalmaram sua consciência, que o pastor a tome como sua legítima esposa, mantenha-a e viva como um homem honesto, quer o Papa queira ou não, que seja contrário à lei do Espírito ou da carne. Assim que alguém começa o estado de casado contra a lei do Papa, está tudo acabado com essa lei e não vale mais, pois o mandamento de Deus, que ordena que ninguém possa separar marido e mulher, vai muito acima do mandamento do Papa. Cristo nos libertou de todas as leis, se estas forem contra o andamento de Deus. Esta é a filosofia da carne, que não se importa com conclusões. A emancipação completa da carne é o lema deste novo grupo de seres. Atingimos o ápice da maldade da parte decadente do clero, que, como um riacho, rolou do século XV para o século XVI. Esse fluxo representa, de fato, pode ser ir mais longe do que aquele monge mendicante que, no início da terceira década do século XVI, pregou, "Tão pouco está em meu poder deixar de ser um homem, tão pouco me cabe ficar sem esposa. O mesmo monge uma vez no altar fez solenemente o voto de continência, mas, continua ele em seu sermão, o voto de nenhum monge é de alguma importância diante de Deus, sacerdotes, monges, freiras, são até obrigados no dever de abandonar seus votos, se acharem que são potentes para gerar e aumentar criaturas de Deus. É então... Ele diz repetidamente, que eles passam do estado de falta de castidade para o de castidade. Esposa de padres e monges, então, apesar de seus votos, era visto como um trabalho agradável a Deus. As coisas poderiam ter piorado. Quão favoravelmente, dentre esses sacerdotes e religiosos, se destaca aquele concubinário, cuja queixa ouvimos acima, de que, infelizmente, ele preferiu o amor da criatura ao amor de Deus. Agora. Para a satisfação do instinto sensual, a própria violação da fidelidade jurada a Deus é glorificada como um ato de amor divino. Vemos uma multidão de religiosos jogando fora todo o freio e toda a restrição. Licença limitada é sua palavra de ordem. Nada estava mais longe deles do que a mortificação. A subjugação da carne e o assador de seus pecados, escreve Vestemius, eles deixam para as mulheres. Como quem jura adultério ou outras coisas proibidas por Deus, dizia o ditado. O corpo exige uma mulher e precisa dela. A castidade não está em nosso poder. Todos são criados para o casamento. Deus não permite que esteja só. Em seus próprios catecismos para crianças e simples de espírito, eles estabelecem o um ensinamento de que, pelo sexto mandamento, o voto de toda castidade não conjugal é condenado e a licença é dada, e mesmo mandamento, a todas as pobres consciências em servidão, enganadas por seus votos monásticos, para passar de seu estado impuro, Assim foi designado o estado religioso, para a via conjugal. Um e assim foi dada a exortação, atreva-se alegremente, saia do estado perverso e não cristão para o estado abençoado do casamento, ali Deus se deixará encontrar misericordioso. Como eles chegaram a doutrinas tão chocantes? Eles certamente nem sempre os ensinaram. Certamente não. Mas qualquer um que já estivesse no movimento prático de declínio e o grupo principal da nova tendência e visão de vida originou-se dele tem um bom noviciado para começar. Era preciso apenas um ou dois saltos de antecedência para entrar na nova corrente, para ser totalmente varrido para seu atoleiro moral. Aqueles que pertencem a esta ralé, escreveu o corajoso franciscano Augustine von Alfeld, em 1524, são manhãs e noites cheias, e poucos sóbrios, e tardes, e poucos sóbrios, e chafurdam como porcos na lascívia. Os que eram do mesmo bando e do nosso número, agora absolutamente todos, Deus seja louvado, saíram dos benefícios e mosteiros. Deus limpou sua eira e separou o joio do trigo, escreve logo depois o cisterciense Wolfgang Mayer. Com o velho concubinário como com o novo, a máxima da vida era a mesma, a concupiscência não pode ser dominada, não se pode resistir à sua natureza. O antigo concubinário, portanto, Encontrava-se atualmente em casa na nova sociedade. Não havia necessidade de ele se esforçar para se livrar de tudo. Não lhe custou nenhum esforço deixar-se ir até onde chega o domínio da natureza corrompida. Para alguns, isso já era objeto de seu desejo, e muitos outros estavam apenas esperando uma ocasião favorável, para padrões e exemplos, que agora o confrontavam em abundância inqualificável. Nesse meio tempo foram descobertos naquele lodaçal ramo da obstinação e elementos degenerados do cristianismo que denotam o segundo grupo que antigamente eram levados pela corrente da reforma. E esses? Como eles entraram no contrário, no ramo mais diametralmente oposto à reforma? A maneira disso é a mesma velha história. Primeiro, foi por descuido, principalmente em ocasiões perigosas, no final, eles caíram. Ao mesmo tempo, eles abandonaram o cristianismo prático aos poucos. Eles negligenciaram a comunhão com Deus. A oração, seja a meditação litúrgica ou ordinária, tornou-se uma coisa do passado, e a confissão também era uma tortura para eles. E assim, porque eles estavam impotentes e sem apoio, eles finalmente caíram na parte mais baixa, para falar com Tauler, e não tinham nada para sustentá-los contra as outras tentações que os assaltavam na época ou contra as dúvidas de fé que os pressionavam em tão desolado estado de alma. O próprio Lutero, já em 1515, havia advertido e predito sua condição com as palavras, se um jovem não tem mais devoção e fervor a Deus, mas dá a si mesmo uma rédea livre, sem se importar com Deus, dificilmente acredito que ele é casto. Pois, como é necessário que a carne ou o espírito vivam, também é necessário que a carne ou o espírito queimem. E não há vitória mais certa sobre a carne do que a fuga e a aversão do coração na devoção.